Não é de se surpreender que você tem algum inimigo, ou até mesmo que este possa estar infiltrado na sua vida se disfarçando de amigo, somente para descobrir coisas sobre você e usar isso contra você, ou simplesmente para te fazer uma piada com essas informações. Porém, os malefícios que estes trazem não acabam por aqui. As condutas de um inimigo podem ser ainda mais piores. Por isso, quero aprender agora a como confundir os seus inimigos, para que eles não te prejudiquem. Então fique comigo nesse vídeo até o final. E bom, antes de começarmos, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e deixe o seu like também, por favor. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira maneira de confundir os seus inimigos tem a ver com o seu silêncio, pois me diga, como uma mentira afetaria uma pessoa séria e silenciosa e é óbvio que não afetaria e esses boatos que surgirem pelas más línguas somente te farão ser mais misterioso para os seus inimigos ser silencioso e usar isso ao seu favor é o caminho mais correto a se tomar já que deixará os seus inimigos confusos em razão de propagar esses falsos boatos que no fim mal sabe ele mas a sua imagem é muito mais forte do que qualquer fofoquinha alheia. Enfim, ser um cara calado somente não basta. Você deve ser silencioso, até em suas atitudes, já que esses indivíduos vão estar em busca de algum deslize seu para usarem isso no seu julgamento. E eu até gostaria de dizer que elas seriam no mínimo justas e verdadeiras em suas falas. Porém, tais indivíduos nunca são, sempre inventando algo a mais na história dando ênfase na pior versão de você e, por fim, se perceber que está fazendo barulho demais e se prejudicando com isso, talvez seja a hora de refletir um pouco. A segunda maneira de confundir aqueles que não desejam o seu bem é implantar pequenas mentiras para identificar as pessoas que você desconfia serem os seus inimigos, dado que identificar uma pessoa de caráter duvidoso é sempre muito difícil pois essas se disfarçam de falsos amigos. Enfim, ao contar uma pequena mentira sobre você para alguém que você desconfia ser antagônico à sua vida e pedir para que este guarde em segredo, e somente para este, você consegue identificar se ele é ou não é o seu amigo a partir do fato de que um amigo não revela um segredo. E caso ouça essa pequena mentira implantada por você na boca de outras pessoas, logo saberá de fato essa pessoa não é uma boa companhia. A terceira maneira de confundir os seus inimigos é conversando somente o necessário com eles. E sim, terá alguns momentos que você deverá falar com as pessoas que você não pode confiar e lidar com essa situação de maneira prudente é sempre o correto a se fazer. Por isso, não se exponha demais a ponto de revelar os seus planos ou até mesmo de responder perguntas diretas que tais indivíduos te fazem para descobrir o que você planeja ou está almejando. Caso se depare com uma pergunta direta e específica sobre algo particular seu vindo dessa pessoa, ou mesmo de alguém do seu círculo social que tem amizade com ela, sempre fale a eles bem menos do que deveriam saber sobre algo seu, ou mesmo não fale nada e mude o assunto. O importante é, saber manter esses assuntos sempre muito longe das curiosidades ou do entendimento de tais indivíduos. A quarta maneira de confundir os seus inimigos é aprendendo a brincar com eles, de forma que você os engane, os atrapalhe e os manipule, deixando-os acharem que estão ganhando o jogo, mas que na real o jogo está completamente invertido e ao seu favor, sendo você quem o está prejudicando fazendo ele perder tempo e ou enfraquecendo sem que ele perceba, pois está convencido demais de que os seus planos de sabotagem estão dando certo. Enfim, aprenda essas táticas para que evite coisas desnecessárias vindas de quem só deseja o seu mal. A quinta e última maneira de confundir os seus inimigos é sempre ter um fator surpresa, isso é, algo que te deixe na vantagem e que te faça estar um ou dois passos à frente de tal indivíduo, dado que o seu inimigo não estava preparado para aquilo e nem esperava algo do tipo. E esse fator surpresa é ótimo para deixar o seu inimigo despreparado e logo fraco o bastante para você acabar com ele. Busque estar preparado para as armadilhas que os seus inimigos implantarem em seu caminho. E bom, espero que esse vídeo te ajude a lidar com os seus inimigos. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, eu jovem cultural, e te vejo no próximo vídeo.